Rei seus gato bandido Hoje vai ser a primeira vez jogando Driving Simulator Então bora lá Beleza, eu já entrei aqui no jogo Eu nunca joguei, mano, sai Deixa eu escolher esse carro, mano Se querer, beleza Se jogar que é bonito, meu gráfico tá num no... Beleza, tá, ó Meu... O gato armado morreu. E agora, ele virou gato bandido. Uh. O driver parte também é bom, mano. Meu Deus. O shift é... É o nitro. Olha, esse carro até que é rápido. Só que esse, esse carro já é rápido. Imagina os outros. Imagina os outros. Esse carro aqui já é rápido, mano. Então, mano, imagina como é os outros. Cadê o Oxi, invisível. Vamos rampar. Beleza. Olha lá, esse carro é muito bom, mano. Mano, o que que tá aqui em cima? O que que tem? Área descobrida. A hidrocelerólicide. É de que? Sai daqui! Eu tô no Ternital. Sai... Não, não, não. Não quero cair, não, mano. Eu quero ver. Quero ver esse lugar, mano. Vamos ver aqui. Sai daqui. Eita, mano. Ih, eu tô na área 52. Na área 51, não, mano. Cadê? Não! Não! Não é agora Meu Deus Vou ter que voltar, mano Beleza, é aqui o posto de gasolina Então, eu acho que é aqui É não, mano É o é outro lado Então é aqui, ó Que jogo mentiroso Não é aqui não, mano Beleza Computador crashou Alô? <tose> No simulator, eu nem podia ver 52, mano Voltei aqui, né, deixa eu ver O que tem aqui, beleza F sai do carro e entra também, né De tanque de guerra Do Minecraft, né Não, é o tanque de guerra do Minecraft Remasterizado, não é original não É o remasterizado Que é o tanque de guerra do Minecraft remasterizado mano Muito bom, ele Peixe e chila, mano Que, que não é estranho, garagem não, não, não, quero entrar na garagem não, mano. Eu quero, eu quero ver o que é esse buraco, mas será que. Será que. Será que é a base subterrânea? Que isso? Um lá, desse aqui usando nitro. meu <sos> ah, Deus! E foi assim que o gato andido morreu. <sos> Beleza, mano. Opa, não, não, não, não. Ufa. Ainda bem que eu não caí. Vamos lá, rampa. Vamos ver aqui a cidade, né? Ó. Aqui é a parte subterrânea. Acho... Ah! E foi assim que o gato burro nasceu. Mano, eu quero saber se tem como fazer drift. Nem drift, mano. Não. Nossa, não tá lagando. Meu editor devia estar tá lagando mais. Tá lagando o vídeo. Não, não. Não, é... Não Então, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Legal De novo cai na água. Mano, o jogo aqui é tão longo que o carro anda na água. <fí -se> Aqui, não vai ter mais nada nesse vídeo. Coloca a música, não editor ruim. Coloca a música, não editor ruim. Eu vou te matar, eu tô falando sério. Ce... Gera essa música agora, editor, se não, eu te mato. Ainda bem, editor, mano. Eu... Yeah.